Olá, aqui é o Bel, e olha o que eu trouxe, Critical Ops. Depois de fazer várias narrações, eu trouxe o jogo em si. Mas, na verdade, eu vou falar sobre as narrações mesmo. É, eu deixo o jogo de fundo, pra ter alguma coisa para vocês verem enquanto eu falo. E é o seguinte, galera, eu tô recebendo muita proposta para narrar. Depois de eu ter feito aquelas três narrações do Critical Cup. E eu tô gostando de narrar em si. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês não viram ainda, tem lá no as transmissões ao vivo que eu fiz, as dá uma olhadinha lá, vê se tá legal, o que pode melhorar porque eu na verdade eu não, não, não sei como que é, não tô tendo um feedback legal apesar que se tô sendo chamado, o feedback é esse na verdade, mas eu gostaria de vocês que me assistem o, o feedback de vocês, então deixa a opinião aí nos um comentários, se tá legal, se não quer se não quer que grave, é melhor ficar só nas gameplay e se quiser que eu trago o jogo em si, sem, sem narração também eu posso trazer com dica e tudo mais, apesar que eu não, eu não sei jogar muito bem, mas eu posso trazer eu conheço vários jogadores aí, eu posso trazer eles junto e... não sei mais o que falar <risos> mas por enquanto eu não tenho nada oficializado ainda é, eu, geralmente eu sou chamado de última hora assim, então eu não tenho pra quem narrar oficial, então eu não posso falar, eu vou narrar pra tal agora porque ainda não não, não é oficializado mas se for porque tá pra ser eu vou falar, lógico eu vou apresentar tudo mas por enquanto é só isso aí as lives vão aparecendo do nada, né, sem eu avisar mas geralmente vai ser de sábado mas conforme isso for melhorando eu vou vou trazer pra vocês na verdade não tem mais o que falar, é só isso mesmo então deixa nos comentários aí galera, o que vocês acham de eu narrar, o que vocês acham de eu jogar o jogo o que vocês acham de tudo. E outra, que não é só Critical Ops que vai vir pra narração. Se tudo der certo, vai ter vários jogos. Então é isso aí, galera. Aquele abraço. Falou. Valeu.